E aí, pessoal, beleza? Hoje aqui eu vou estar ensinando vocês como tá instalando essa shader e outras shaders no Minecraft 1.19. Então, bora lá. E aí pessoal, beleza? Aqui fala Branks e bem-vindo a mais vídeo Como eu falei pra vocês, hoje eu vou estar ensinando como baixar e instalar a... o Minecraft 1.19 e instalar shaders nele Então primeiramente vamos estar tá abrindo o nosso navegador Vamos estar tá entrando no site tlauncher.org Em seguida vamos estar tá baixando o tlauncher Aí você escolhe qual é o seu sistema operacional, o meu Windows Assim que você baixar, você pode estar tá instalando ele você vai escolher qual a pasta de instalação Você corta os termos e tal Aqui eu desativo que eu não quero ópera ah, Não quero uma instalação limpa Porque eu já tenho alguns arquivos Ele vai estar instalando o Minecraft Beleza, Iniciar o Launcher Vamos lá Pronto, o Minecraft está aberto Primeiramente vamos em Configurações Aqui embaixo tem a Distinguir Memória Ele vai vir um 1GB de memória no meu já dei uma mexida você vai ver quanto de RAM você tem e quanto você vai colocar eu sempre deixo em 75% de uso isso não interessa quanto memória você tem deixa mais ou menos uma quantidade alta por Minecraft puxar porque o Minecraft puxa bastante então o ideal é deixar bastante memória mesmo que sobre para Minecraft então vamos clicando qual você prefere clique em Return em seguida você vai ter que vir aqui 1.19 Optifine Em seguida, a gente não vai abrir o jogo ainda, a gente vai entrar no site shaders minecraftshaders.com que está aqui em cima. Eu já deixei uma shader selecionada que é essa Triton Shaders 1.19. Então você vai estar tá baixando ela aqui embaixo em Download Links. Vai clicar uma vez, ele vai abrir essa página. Você clica aqui. Ele vai baixar um arquivo estranho, vocês fecham Clica para baixar de novo e vai baixar o arquivo em mainrar. Pois Após isso, vocês vão em Mostrar tudo Mostrar na pasta Aqui vocês vão estar tá copiando o arquivo Vão estar tá apertando Windows R Vão tá digitando app data Ok Em seguida vocês vão na pasta homing, ponto .minecraft Shader Packs Shader Packs E vocês pegam e colam ela aqui a minha já tá colada, então ficou dois arquivos, eu vou tá deletando e deixando só. Agora a gente pode estar tá abrindo o Minecraft. Assim que o Minecraft estiver aberto, vocês podem estar indo em um jogador mesmo, abrindo o mapa que vocês tenham, criando um mapa novo. Eu vou estar tá abrindo o mapa que eu já tenho. Ah, vou criar um pop e carregar, porque o arquivo é diferente. Beleza, mundo carregado. E a shader está colocada Por algum motivo ela já ativou sozinha Ou já estava ativada Mas para ativar vocês vão em Opções Gráficos Shaders E aqui vocês escolhem qual que vocês querem e aqui está a Triton que a gente acabou de instalar E é isso Aqui está completamente diferente Como vocês podem ver Deixa eu ver se eu consigo colocar no modo criativo Para estar tá mostrando... Tá mostrando melhor Vamos abrir para o modo lá Criativo comandos Beleza a uh... mod Como que era? Game mode Creative Beleza Agora vamos colocar de dia E aí está a nossa nosso pacote de sombras Muito mais bonito do que o Minecraft normal Vou estar tá colocando uma outra aqui Que eu já tenho instalada para mostrar pra vocês também Que é a Seus Tem a Seeders também Vamos estar tá colocando a Seeders A Seeders é um pouco mais pesada daquela gargalada Básica Aí, Como vocês podem ver fica extremamente mais bonito então é basicamente isso né, o vídeo está feito, tutorial ensinado, espero que vocês tenham gostado, primeiramente se vocês, se vocês gostaram, se eu te ajudei, espero que vocês deixem aquele like, mostre para seus amigos, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso me ajuda bastante, ainda mais que a gente está voltando aqui, qualquer ajuda bem vinda, e vocês, pode, vocês vão estar tá se inscrevendo no meu canal para estar tá acompanhando mais novidades, mais tutoriais que eu vou estar tá trazendo aí toda semana. Então para você não perder, não esquece de ativar o sininho também e é isso, pessoal, te vejo no próximo vídeo.